Após fazeres a tua, o teu registro na aplicação, vamos então entrar pela primeira vez. Preenches o e-mail, a password e clicas em entrar. Depois de colocares o teu e-mail e a tua password, aparece este ecrã. Clica aqui em disciplinas, adicionar disciplinas e vamos à procura surgir que encontres o quinto ano de matemática, que é aquele que nós iremos trabalhar também. Vamos lá ver terceiro, quarto... E aqui temos o quinto ano de matemática. Clicas em adicionar e clicas nesta seta que te aparece aqui para continuares. Estes são os menus da aplicação Milag. Explorando os menus, vês aqui um ponto de interrogação onde nos é dada as regras de pontuação, isto é, como podes ganhar pontos. Depois está aqui a sinalética. Do, das cores das fichas, como desde o verde, que são uma ficha mais fácil, até vermelhos, que é uma ficha assim mais difícil, mais desafiante. Depois temos também aqui esta roda dentada, onde tu podes adicionar uma disciplina de qualquer ano, recorrendo aqui a este elevador, tens aqui várias disciplinas aqui que podes selecionar e adicionar. Tens também aqui a um, uh, minha conta e alterar a password para gerir a conta. E depois aqui a última parte para sair da aplicação, o logout e o sair. Depois tens aqui uma taça e esta taça dá-nos o ranking dos 10 melhores classificados por escola, mas também a nível de Portugal inteiro e mesmo a nível mundial. Depois tens ainda uh, estes paradores, por exemplo, disciplina. Eu já tenho o quinto e o sexto ano. Vamos supor que eu escolhi o sexto ano e tenho aqui os capítulos do sexto ano e depois para cada um dos capítulos eu tenho os seus subcapítulos. Tens aqui os subcapítulos, clica aqui nesta setinha e tem os subcapítulos. E depois acedo às fichas de trabalho. Depois tens aqui o avaliar outros que é uma funcionalidade desta aplicação muito interessante, porque permite que tu avalies fichas de outros colegas que tenham feito precisamente o mesmo que tu, isto é, a mesma ficha que tu. Mas para isso, dê atenção à continuação da nossa explicação. Então, bom trabalho.